Olá, seja bem-vindo à apresentação de negócios da Moguro Clemb, consultoria e treinamentos. Vamos conhecer um pouquinho desse incrível projeto. Missão, nosso objetivo é realizar sonhos de nossos associados, através da eficácia de uma equipe qualificada em aplicar métodos de educação financeira. Visão, ser uma das maiores referências de treinamento e consultoria no mercado financeiro, pela expansão mundial, transformando expectativa em realidade por meio de métodos de qualificação criados por nossa empresa. Valores, total transparência dos métodos de ensino junto aos nossos associados, mostrando nossa estratégia de equilíbrio, excelência, ousadia e segurança. Veja agora a nossa área de atuação. Trabalhamos no ramo de venda direta de cursos online com diferentes nichos do mercado financeiro, sendo eles Forex, criptomoeda, opções binárias, trading esportivo, entre outros. Gestão de negócios Nosso presidente Silveira Júnior, com formação no ramo de engenharia, possui grande conhecimento nas áreas de construção civil, financeira, contabilista, design e desenvolvimento. Atua na área empresarial e comercial desde 1995, tendo consigo ética, caráter, responsabilidade, comprometimento e credibilidade. Conheça agora nossos módulos de treinamento. Na compra de um de nossos módulos, parte do valor volta para o cliente associado em forma de cashback, proporcionando não somente aprendizado, mas também a comprovação da eficácia dos nossos métodos aplicado no mercado financeiro. Aproveitem todos os nossos treinamentos online, que serão entregues a partir do momento em que sua conta estiver ativa dentro do seu escritório virtual. Agora, vou lhe fazer uma pergunta. O que você deseja? Tempo? Dinheiro? Segurança? Liberdade? Mais saúde? Uma aposentadoria digna? Então conheça agora nossas seis formas de ganhos gerados em nossos pacotes de treinamentos. Cashback diário Moguro Club. Essa é nossa primeira forma de ganhos. Na compra de nossos produtos, você irá participar de nosso cashback diário variável. Esse cashback ocorre pela venda de nossos produtos. O projeto Moguro Club irá dividir até 2,5% de tudo que é gerado pela venda de nossos treinamentos. Vale ressaltar que temos uma equipe de marketing altamente qualificada. Indicação direta. Essa é a segunda forma de ganhos. Basta indicar um de nossos pacotes de treinamentos que você irá ganhar 10% por cada indicação como mostra na simulação abaixo. Bônus de binário. Essa é de é nossa terceira forma de ganhos. Basta indicar um associado direto a você, sendo um do lado direito e outro do lado esquerdo, que estará qualificado. Sendo assim, você poderá ganhar 25% de toda a pontuação de sua menor equipe. Bônus de renovação. Essa é nossa quarta forma de ganhos. Gane novamente todas as bonificações dos pacotes que forem renovados em sua rede. Bônus residual de equipe. Essa é nossa quinta forma de ganhos. Monte sua equipe na Moguro Club e ganhe esse incrível bônus residual até o décimo nível mensalmente. Esse bônus é gerado por meio do desconto de 5% do cashback de seus indicados até o décimo nível. Confira nossa simulação de ganhos neste local. Agora vamos conhecer como adquirir nossos treinamentos. Para fazer parte do treinamento, basta comprar um de nossos pacotes de cursos online, sendo eles... Tech Start, que custa 50 dólares e você adquire duas vídeo básicas. Tech Basic, que custa 100 dólares e você adquire 5 vídeo-aulas básicas. Tech Professional, que custa 250 dólares e você adquire 8 vídeo-aulas básicas. Pack Enterprise que custa 500 dólares e você adquire 12 vídeo aulas básicas. Pack Senior que custa 1.000 dólares e você adquire 12 vídeo aulas básicas mais três vídeo aulas de nível intermediário. Pack Prime que custa 2.500 dólares e você adquire nível básico completo mais cinco vídeo aulas de nível intermediário. Pack Titânio, que custa 5.000 dólares e você adquire nível básico e intermediário completo mais um vídeo aula de nível avançado. PEC Supra, que custa 10 mil dólares e você adquire nível básico e nível intermediário completo, mais duas videoaulas de nível avançado. PEC Ultimate, que custa 25 mil dólares e você adquire nível básico e intermediário completo, mais três videoaulas de nível avançado. PEC Milionário que custa 50 mil dólares e você adquire nível básico intermediário e avançado completo. E agora com a Moguro Club, você poderá adquirir imersões ao mercado financeiro por meio de nossos packs de cursos presenciais. PEC Milionário Top 1, que custa 100 mil dólares e você adquire uma aula presencial de imersão ao mercado financeiro para 21 pessoas com duração de 4 horas. PEC Milionário Top 2 que custa 200 mil dólares e você adquire duas aulas presenciais de imersão ao mercado financeiro para 21 pessoas com duração de 4 horas. PEC Milionário Top 3, que custa 300 mil dólares e você adquire três aulas presenciais de imersão ao mercado financeiro para 21 pessoas com duração de 4 horas. PEC Milionário Top 4 que custa 400 mil dólares e você adquire 4 aulas presenciais de imersão ao mercado financeiro para 21 pessoas com duração de 4 horas. PEC Milionário Top 5, que custa 500 mil dólares e você adquire 5 aulas presenciais de imersão ao mercado financeiro para 21 pessoas com duração de 4 horas. Agora vamos conferir a forma de pagamentos desses pacotes. Você poderá efetuar o pagamento através de Bitcoin, UrPay e CrystalPay. Conheça agora a sexta forma de ganhos que a Moguro Club preparou para você associado e ganhe incríveis prêmios. Qualificado a bronze com 5 mil pontos irá ganhar um relógio invicta e você precisa estar ativo com o pacote Profissional em diante. Qualificados a prata com 15 mil pontos irá ganhar um iPhone 7 e você precisa estar ativo com o pacote enterprise em diante. Qualificados a ouro com 20 mil pontos irá ganhar um MacBook e você precisa estar ativo com o pacote sênior em diante. Qualificados a esmeralda com 35 mil pontos irá ganhar um Cruzeiro Nacional e você precisa estar ativo. Com pacote Prime em diante. Qualificados a Rubi com 80 mil pontos, irá ganhar um HV20 0km e você precisa estar ativo com pacote Titânio em diante. Qualificados a Diamante com 250 mil pontos, irá ganhar um Corolla 0km e você precisa estar ativo com pacote Supra em diante. Qualificados a Duplo Diamante com 800 mil pontos, irá ganhar um Jeep com 0km e você precisa estar ativo com pacote Ultimate em diante. Qualificados a triplo diamante com 3 milhões de pontos, irá ganhar uma Range Rover Evoque 0km e você precisa estar ativo com o pacote milionário em diante. Qualificado a milionário com 6 milhões de pontos, irá ganhar uma casa no valor de 400 mil dólares e você precisa estar ativo com o pacote milionário top 1 em diante. E não para por aí não! Você poderá conferir nossos projetos futuros, onde serão inseridos de acordo com o crescimento da plataforma. São eles... Leilão de centavos. A Moguro pretende criar uma plataforma de leilão de centavos com acompanhamento e validação online para disponibilizar uma disputa justa e equilibrada entre os membros e afiliados, trazendo sempre produtos exclusivos e de alto valor de mercado. Em breve, estará disponível nossa loja virtual integrada no sistema para venda de nossos produtos voltados para curso online. Além de produtos de empresas parceiras da Moguro, Token ERC20. Em breve, estaremos com nosso próprio Token, que poderá ser utilizado para compra de produtos em plataformas parceiras. Além de serem negociados nas principais exchanges internacionais, plataforma de pagamento. Em breve... Nossa API de pagamentos digitais estará disponível para que possamos facilitar ainda mais os clientes na compra de nossos produtos. Além de oferecer mais sustentabilidade e credibilidade no mercado internacional. Plataforma de jogos. Em breve, estaremos trazendo para nossos afiliados internos e clientes externos uma grande diversão através de jogos online. Onde nossos afiliados poderão usar seus saldos para se divertir em nossa plataforma. Conheça agora nossas regras gerais. Pagamentos e recebimentos dos pacotes via Bitcoin, Crystal Pay ou Urpay. Upgrade em nossa plataforma, você só irá pagar a diferença. Renovação em nossa plataforma gera 100% de bônus. Todos os bônus acumulam para atingir o teto de até 200%. Pedido de saque tem o prazo de até 72 horas úteis. Taxa de saque 8% para Bitcoin, Crystal Pay e O prêmio de carreira só serão entregues em eventos oficiais da Moguro Clambe. Cada prêmio poderá ser pago em saldo para aquisição de novos pacotes de cursos. Liberação do saldo de divisão de lucro é de 30 dias após a ativação do pacote. Seu primeiro cashback irá aparecer em seu escritório virtual a partir do terceiro dia útil de sua ativação. Para mais detalhe do plano de negócio, consulte nosso manual de regras no site oficial. Não perca tempo! Entre agora em contato com um de nossos associados e venha fazer parte desse projeto. Moguro Clemb, bem-vindo ao futuro!